Olá pessoal, sejam bem-vindos à Unidade 3, Buscando Informações. Esse é o tema 9, ABC para quê? Neste tema, vamos aprender sobre a ordem alfabética e utilizar um dicionário para buscar informações. Vamos lá? Bem pessoal, vamos lá ter uma noção de ordem alfabética. Para que isso, Matheus? Né? Lembrando do meu PowerPoint, né? software sempre legalizado, tá? Então vamos lá, nossa ordem alfabética... Então, Matheus, para que saber a ordem alfabética? Qual a importância da ordem alfabética? Tá? É, a gente vai ver o alfabeto, que né? <risos> parece bobagem, mas não é, e entender isso na prática como funciona. Então vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Letra internacional que entra depois da reforma ortográfica. L M N O P Q R S T U V W também letra estrangeira, né? O internacional internacional estrangeira que entra no nosso alfabeto. X Y também letra estrangeira, né? E Z. Matheus, por que você está falando desse alfabeto? Qual a importância disso para a gente? Bem, pessoal, não tem forma mais prática da gente poder uh, entender a forma alfabética do que utilizando um dicionário impresso, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa é a ordem alfabética que a gente já vê logo aqui em cima, tá? Ó. Tá? Ah, tá ao contrário? Não, não tá ao contrário, minha gente. Ó. Então, A, B, C, né? Opa, vamos lá. C. De, e, e qual é a importância dessa ordem alfabética? Vamos procurar a palavra humanizar. Então, vamos pegar as palavras guias, né, que são as palavras aqui de cima. Ó, tá, que são as palavras guias. Porque a palavra guia é a primeira palavra daqui e a última palavra daqui. Ó, tá? Então, ali, ó, hegemonia e aplótipo. Tá? Hegemonia e aplótipo. Então humanizar, humanizar é HU. Então vamos lá procurar HU. u h HU. H-I, humanizar. Então olha só UM, m né? h -U m né? Humilde, humanizar é com A. Então com certeza é para cá, ó. Opa, humanizar, horripilante. Então A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O. P, Q, R, -si T, U. Então, ela está aqui, entre essas duas palavras, tá? que são as palavras guias. Então, vamos procurar aqui a palavra humanizar. Perde um pouco o foco, né? porque estamos muito próximos do dicionário, mas vamos lá. Humanizar. Hostia, hostil. Vamos ver aqui hostilidade. Hotel, fazenda botar mais mais fácil. Essa parte é meio complexa mesmo de arrumar dicionário muito grande. Aqui, ó, humanamente, humanidade, humanismo, humanista, humanístico, humanitário, humanizado, aqui, ó. Mas professor, cadê humanizar? humanizar, né, depois vem o D, então ela é humanizar, é verbo, então é com R, então vamos lá embaixo ver se tem, ó, humanizador, achamos a palavra humanizar, então olha que tem uma, uma ordem alfabética, então, depois da primeira letra, né, a segunda, vamos botar um foco aqui, depois da primeira letra, a segunda segue sempre em ordem alfabética, tá, depois da primeira letra, né, elas sempre seguem em ordem alfabética. Então, humanizar, humaniza. Aqui vem com c de casa, né? A gente vai descendo, humanizado, humanizador, ó, oh, humanizar, até encontrar humanizar. Então, eu tenho essa parte da frente, né? Como se fosse um radical, né, da palavra, até porque é o verbo. Realmente aqui seria o radical. Mas é como se fosse o radical. Ou seja, eu estou procurando esse termo aqui. Vamos procurar outra palavra. Ah, estudar. Né? Então, estudar é com E. Então, é depois ou antes do H? Antes, não é isso? Então, vamos procurar com a letra E. Estontear. Né? E aqui, estranjar. Lemeneo P Q C si U, né? Estu. Então vamos ver se tem aqui, né? S Lemeneo P si estudar. Tá, tá, olha, apareceu aqui, ó, estu, né? Opa, então deve estar por aqui. Vamos procurar juntos comigo. Stri estu teu teu m pqr p si ainda não opa n pqr p ainda não Só curar aqui em cima n p q opa estu estu né? Então, é estudar. Então, vem D. Vamos procurar estudado. Estamos perto. Né? Então, é estudar. Então, é estudar. E tem um R. Então, é depois do D. Opa, não é nessa página. Vamos virar. Estudante, estudando. Estudar aqui. Ó. Pronto. Ah, encontrei a palavra. Então, ó, tem as palavras guias aqui. Ó. Tá? Que elas nos ajudam a localizar mais rápido a página. Veja que eu não caí. Logo nessa página, né, na página correta, eu caí numa página anterior, mas eu encontrei o verbete, né, a palavra que é estudar. Então, para isso que serve a ordem alfabética. Para a gente procurar em dicionário, para a gente procurar em né, é, impressos, em enciclopédias, é para isso que serve a ordem alfabética. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido muito sobre esse tema. A gente se encontra no tema número 10. Até mais. Tchau, tchau.